E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro E hoje mais um desafio estratégico Do Clash Royale Qual que vai ser a moral? Hoje é carta verde Eu queria fazer só de goblins Mas faltou um, então meti o dragãozinho Porque ele é verde, então ficou a família verde Um deck verde Temos o goblin, goblin lanceiro Goblin com dardo, gangue de goblin Barril de goblin Jaula do goblin Goblin gigante e o bebê dragão Que é verde, é primo aparentado então fica aí, pessoal. A dica é o deck verde. Vou tentar pelo menos umas 5 partidinhas. Estamos recomeçando a temporada. Vamos ver o que a gente consegue pegar de graça sem pagar nada. Aí, show de bola. Vou botar para abrir um balzinho. E vamos para a primeira partida. Lembrando, aí, quem pudesse se inscrever no canal, eu já agradeço canal braseiro. Quem pudesse se inscrever também no Aula do História na web 3.0, eu agradeço. Quem pudesse se inscrever no RetroGames BR 3.0, também eu agradeço. Vou botar o Goblin gigante Lembrando, esse aqui é o desafio do deck verde Cara, eu odeio a princesa, eu odeio aquela... Mundiça Mas eu acho que eu... eu... Acho que logo ela morre Se tudo der certo Vai, vai, vai, vai, vai Eu queria só matar a princesa Só ela que eu queria matar No momento a gangue de goblins está vindo. Beleza, o dragãozinho foi útil, rapaz. Faz muito tempo que eu não usava o dragão. Cumpriu o propósito, vamos dizer assim. <risos> Minha carta mais pesada, esse gigante. É, como é que eu não lembro? Esqueci o nome desse aqui. É o gigante goblin gigante, alguma coisa assim. Que ele carrega mais dois nas costas. É que eu mais elixir. Eu tenho o, o na jaula aqui também. Ele é bom para quando o boneco tá vindo assim, ó. Daí eu derrubo. Ele. Não, eu confundi, eu achei que caía do céu, não esse aqui, é o que tá preso na jaulinha. Tá beleza. Vou lançar o, o barril. Aqui, aqui ferrou aqui no seguinte. Eu preciso do dragãozinho para dar um, um gás aqui, matar esses bárbaros e principalmente para aquela princesa nojenta. Eu odeio essa irmão Beleza, acho que agora a gente consegue fazer um pequeno estrago. Bem pequeno, mas já é alguma coisa. Já estamos perdendo, já estamos perdendo. Rapaz, não podemos perder tudo. Meus goblins são muito fraquinhos, rapaz. Deixa eu ver. O, o goblin é presa fácil para magia, tronco e tudo mais. Ainda mais os meus que são fraquinhos. Deixa eu ver, deixa eu ver é, Agora é povoar. E já se foi do eu tô com dois dragões, rapaz, que é isso? Eu sabia que eu ia conseguir botar dois dragões no campo O problema é que meus dragões não para minhas cartas todas. tudo que irrepense você tá doido. Eu queria talvez ter durado até a. Como é que é a prorrogação? Essas cartas são muito fracas. Essa filha da mãe, esse mineiro, filha da mãe, Não tem papazão ali. Nossa, tivemos 250 de vida. Vamos dar aqui um bom jogo. Provalecido. Vamos lá, já, tem... já temos uma derrota no deck verde. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada. Tem 24 mil dinheiros. Não tem nada que eu possa melhorar muito aqui. Esse Goblin que é oh, jaula. Ele tá nível 5. Ele tá muito fraco mesmo, na verdade. O ideal é sempre deixar tudo... Perto do nível 10. Vamos lá. agora acabou, meus... Não dá pra melhorar ele mais um. Nível 8, nível 9. Aí, nível 9 é uma pontuação boa pra todo mundo. Nível 8, 11, nível 6, ó. Nível 8. Vou melhorar o barril. Aí, vamos deixar um padrãozinho de nível 9, pelo menos. Vamos ver se vai ter dinheiro pra tudo isso. Aí, Robin Fundardo. E já é. Todo mundo é nível 9. Beleza. Nível 9, nível 10 e nível 11. Fechou. Já, já deu uma melhorou a situação, vamos ver se agora na próxima partida a gente consegue um desempenho melhor Não esquece aí pessoal, deixa o likezinho se inscreve no canal, muito importante, quem daquela força eu agradeço muito, vamos mandar um Buena Sorte e deixar aqui o meu minha jaula de Goblin, ele não sai né, ele fica ali quietinho ele fica ali quietinho Cara, esse lançador ele é um fiada da mãe Contra os meus verdinhos Porque ele... Ele vai... Ele patrola todo mundo Agora ele patrola meus verdes tudo, rapaz Patrolou meus verdes Vai, dagrão Vai, dagrão A, a, a minha sorte que o, o, o meu dragãozinho tava com um lanceirinho junto aqui, ó dei um de dano <risos> Um de dano Nossa, ele é muito rápido Deixa, deixa juntar aí veio lá vem o, o fia da mãe Eu odeio aquela torrezinha nojenta, abusada Catimenta, imundícia Oh, Vem de atacar, eles não tem alcance. Aí leva, leva, leva, leva. Boa, time, boa. Nossa senhora, que bicho roubado! Ele dispersa o dano, faz alguma coisinha do tipo, tá, enquanto, por enquanto tá, tá parelho, vou botar a jaula aqui de novo, deixa a jaula trabalhar, deixa eu carregar e xir, gigante, eu tenho, eu tenho um probleminha, um problemite, que esse cara ele tem aquela torre inferno 90, ele é ruim para as quantidades, Quer dizer, pra ele, né? Ele trabalha mal com quantidades. Ele precisa de, de pouca gente. Então vamos tentar atrolhar ele de gente. A gente consegue. Ah, vamos levar a torrezinha vamos levar. Boa, time verde! Boa, conseguimos tirar uma torrezinha dele. Falta 10 segundos, beleza. Agora essa manter. Acho que ele até regou. Ah, sério. Bom. Até agora ele estava jogando. Então, a vitória foi justa. Não vou considerar a WO porque até perder a torre ele estava lutando. Olha aí, rapaz, o deck verde teve uma vitória, nem eu acredito. Duas partidas, uma vitória e uma derrota do deck verde. Quero relembrar aí qual que é o, o deck verde. Goblin, Goblin Lanceiro, Goblin com Dardo, Gangue de Goblins, Barril de Goblin, gangue, uh, Goblin da Jaula, Goblin Gigante e o Bebê Dragão, que é o, é o intruso do Ninho, mas é verde. Então vale. Bora, bolas. <risos> Bora, terceira partida, já não vamos sair zerados. Vamos dar uma boa sorte para Laura. mandar um lanceiro. Deixa eu vir. Vai começar a disparar essa bicha na nojenta A peguei incesa Cara, é sério isso? <risos> a Valkyria deu... deu oh, tomou uma facadinha Aí vamos Barbaridade, estão tomando muito dano Eu odeio o mago por causa disso Cara, eu odeio muita gente nesse jogo Damos uns bons danos agora Evacuar esses morceguinhos, acho que essa Laura aqui vai me levar, rapaz, tô com desconfiamento, tô com desconfianças Ai, dragãozinho, dragãozinho tivesse levado a bruxa ainda, mas com a Valkyria de... na linha de frente fica complicado Leva a valquíria. eita, já se foi desculpa. agora ferrou-se, ferrou, ferrou, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou, ferrou. Deck verde tá enfrentando problemas. Barbaridade, esse mago é muito nojento, rapaz. Ele mata meus bonecos numa numa estocada, numa bolada de fogo. Eu não consegui nem levar uma, uma torrezinha dele, rapaz. está doido? Eita, poblação. Já se foi o desculador. Eita, ferrou-se. Vai não, ah, uma torrezinha dele podia levar, né? Aí, levei. Vou perder, agora eu perco. Agora eu perco, mas levei uma torre. <risos> ah, não faz mal, rapaz. Pelo menos que não vai dar mais se zero. E esse foi o jogadores. mesmo. Bom jogo, rapaz. Bom jogo. Bom jogo, Laura. 2x1 um pros adversários. Friends Tuti, beleza. Tá dois a um para eles. Tá complicado, timezinho verde. A primeira foi complicada, a segunda vencemos com dificuldades, mas vencemos. Agora vamos para terceira. <coughs> Quer dizer, agora vamos para a quarta, né a terceira. Vamos mandar um boa sorte, vamos manter o fair play. Vamos despachando unidades. Eita, ah, tá pô, é prevalecido, rapaz oh, o tronco dele caiu antes da do... Caiu antes da minha unidade Deixa eu carregar Leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva de uma vez Aí, boa Tem que ser a quantidade aqui Matar essa bruxa Boa Ih, já se foi deck verde é fraquinho rapaz, tem que ser, tem que ser de pouquinho em pouquinho de novo ele usou o tronco e não, não acertou nada, Achei, tô achando estranho essas atitudes, mas tudo bem, Megu Goblin gigante deixa ele caminhar já que ele é lerdinho, se eu conseguisse juntar sete de elixir vou fazer um combinadinho bacana Aí, vamos fazer um combinado, vamos ver se sai alguma coisa. Eita, pomba! já se foi a... Já se foi a Peca atacar. Tá a Sapeca. É, o Mago Elétrico eu consegui levar ele. Eu falei, a Peca tal qual a Torre Infernal, ela tem umas, uma dificuldade para enfrentar quantidade ele é feito para enfrentar unidades fortes tipo um a um dá uma bangornada deu agora quando eles pegam gangues de goblins goblins lanceiros e começa a aumentar a situação daí já complica mais para eles Tem que levar essa tia aí, pô. Mata a bruxa. Levar essa bruxa. Tem que dar uma invadida aqui agora. Enquanto ele não tá olhando. Tentar levar esses bonecos tudo aí. Ele quer destruir a minha torre. Eu não vou, não vou focar nem em defesa. Vou focar em atacar a torre. Ah, mais um boa. Nossa, nem acredito. Conseguimos vencer de dois ainda. Menos duas vitórias, duas derrotas agora. Match point. Agora match match. <risos> Olha aí, Vai ter até o que eu para pegar. Olha gigante. Olha gelinho, rapaz. Meu deck principal, mais dois gelo, tá feito carreto. Bora. Partida final, vamos ver. Venceremos ou perderemos? Eis a questão. Só vai. Facu Pro 1, um. boa sorte. Mandaram boa sorte. Argentina, top. Beleza, Argentina, top. Você tá dizendo? Quem sou eu pra dizer? Aí, só vai Vai, vai, vai, vem, caraca, ele churde ele Não contava com balão Ih, ferrou-se tudo Já se foi do escovador <risos> Já se foi do doble, já senhor também Vamos lá. A sorte que meus bonecos começaram a atacar a torre primeiro. Eu consegui dar um daninho interessante. Vou ter que atacar meio que na retaguarda, porque a Valkyrie não dá pra tretar com ela, ela é muito ignorante. Aí, boa. Eu não lembro se ah maior dito, é pior que a, é pior que a que o tronco ah boa agora ah, é eu preciso é deter esse, esse balão é mais na torre principal né nem nessa aqui essa aqui já era tá, deixa vamos vamos se reagrupar agora um pouco um, um. Ainda dá jogo, ainda dá jogo. Deixa aquela Platiatina lá. Vou lançar, o lanceiro, vou lançar o lanceiro aqui. Aí, agora tem que fazer um ataque em massa pra lá. Aqui, aqui agora não adianta a estratégia. Agora tem que ser a quantidade. Precisa agora da, da, da, da jaula Veja jaula Eu Consegui matar antes da jaula Valeu, Vamos reagrupar de novo Mete branco em cima desse cavaleiro aqui rapaz. Preciso meter bronca aqui. Se vier balão, lascou o balão. O balão, o balão vai ter que desviar, desviar caminho. É isso que vai fazer. Vai, balão. tô contando contigo. Balão quer dizer balão? Não dragão, mas é o dragão. Vou jogar Boa, boa, boa, boa, boa. Não, não, não, não, não, não, não. Margit. É Aí, boa. Tem meu gigantão aqui também. Meu medo aqui, eu tenho mais medo do balão que dos outros. Boa. Aí agora tem que largar o, o dragão pra lá. Aí, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Agora é quantidade, rapaz. Agora é, é tumulto. Agora é tumulto. A boa estratégia, agora é tomou outro. E aí, ferros. Não, tava tá tão perto. Mas foi, bom, foi muito boa partida. Foi muito boa partida. Encontrou Facu Pro 1. 3x2, chorado para os adversários. Mas o deck verde não é tão ruim. Né? Vamos, vamos considerar que o deck verde ainda é aproveitável. Então, espero que vocês tenham curtido esse melhor de 5 do deck verde. 3x2 para os adversários, mas foi muito disputado. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, pessoal. E até a próxima.